Esse é o primeiro evento do seminário Arte Técnica, na verdade ele é um ciclo de seminários que pensa, pretende pensar e trazer pessoas que pensem, formação técnica, tecnológica, enfim, formação de profissionais em cultura. É a primeira vez que se faz no do País de uma maneira sistematizada, então na verdade, o Ministério da Cultura e o Instituto Federal do Rio de Janeiro são pioneiros nesse sentido e a cultura nada mais é do que a possibilidade de a gente pensar uma via de desenvolvimento inclusivo para o país. A gente está no momento onde a gente está falando do universo do trabalho, a gente está relacionando isso com a economia criativa, a gente, tudo isso está relacionado com a diversidade cultural, tudo isso está relacionado com um projeto maior de Brasil. Eu acho que é aí que a gente forma a cidadania. Um olhar dentro da educação, a gente tem estimulado esse campo com as novas tecnologias, com os eu acho que a área de arte ela avançou muito no sentido de, de qualificação, não só qualificação, mas de doutoramento, de mestrado, então cada vez mais tem teorias muito, muito ricas, muito fortes. Quando a gente fala dos institutos federais, a gente fala dessa nova roubagem, que é uma roubagem com uma missão muito definida e clara por lei. Né, e que precisa ser implementado E é isso que a gente quer estimular. Que aquela tensão institucional da verticalização de do ensino dos institutos seja é, é, é implementada na prática junto à formação cultural. O nosso desafio quando a gente fala de uma formação profissional em te e tecnológica e cultura é pensar esse campo qual é o campo da arte e da cultura na, na, na formação profissional. Né? Acho que esse é um desafio para nós pensarmos. Que, o que, que a gente... De que tipo de curso nós estamos falando, de que tipo de formação, qual é o público-alvo, é, para que a gente tenha clareza e estabelecer as estratégias corretas para poder montar os cursos. Né? E é meta do Plano Nacional de Cultura a ampliação da oferta de cursos em 150%. Então, o nosso desafio. Bom, eu achei super importante esse seminário, é uma iniciativa fantástica e esse é um assunto que nós temos que comentar muito, discutir muito. Existem muitas ideias, eu vi que existem muitos projetos, mas o que mais me interessa mesmo é a prática, eu quero ver como isso vai resultar. Foi um dos dias mais produtivos, porque eu pude ver que apesar do longo avanço que já tivemos na área, é, não se falava nessas formações, nessas questões há 15 anos atrás começou a pensar nisso há muito pouco tempo, eu ainda vejo que tem muita coisa ainda para ser discutida, para ser falada, para ser acrescentada. É um mercado de trabalho que é infinito, principalmente no setor privado. A gente precisa discutir mais. Eu acho que hoje foi só o primeiro de muitos que ainda podem vir. Enfim, está sendo um prazer estar aqui.